Você sabe o que é espiritismo? Sabe mesmo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olá meninas e meninas, sejam bem-vindos a mais um IAVT, bem-vindos como se fosse um lugar, mas não lugar é um lugar, é um vídeo. Então sejam bem-vindos a mais um IAVT. Bem-vindos. E, bom, esse começo de VT foi meio estranho, né? Lembrou uma coisa aí do nosso passado, veja bem. Mas o tema do vídeo é esse mesmo. Você sabe o que é Espiritismo? Vocês podem ter estranhado que a gente perguntou é, o que é Espiritismo, que foi o nosso primeiro vídeo do canal e a gente falou sobre isso. Só que hoje a gente vai também falar sobre o que é Espiritismo, mas por um caminho meio diferente do nosso outro vídeo. Exatamente. A gente vai tratar de novo de espiritismo a cada dois anos. É... E aí a gente vai falar um pouquinho de espiritismo, movimento espírita e outras coisas que nos envolvem, que vão envolver você também, que está aí do outro lado desta tela de celular ou computador. Isso. Ou de data show né? Então vamos conversar, Tchau. O espiritismo é formado por três coisas. Você sabe me falar? Quais? Eu sei porque eu vi o nosso primeiro vídeo. Olha aí o merchan. Ciência, filosofia e religião. Hum. <risos> Então vamos resumir rapidinho, só em uma palavrinha, o que é cada um. Filosofia. Filosofia são é os seus questionamentos, os questionamentos que guiam a sua vida o seu meio de vida. Ciência. Ciência é a questão da atualização sempre, é a questão das pesquisas e de você ir atrás do conhecimento. Religião. Religião é aquilo que te guia moralmente, aquilo que te dá as rédeas da sua vida moral, como você vai tratar o próximo e tudo isso. Então tá. Então a gente tem que lembrar que o Espiritismo é uma ligação dos três. Eu não tenho como usar a ciência do Espiritismo, sem estar levando junto a religião e a filosofia, certo? Exatamente. Algumas dessas questões que normalmente seriam conflitantes em alguns pontos, elas se unem aqui pra gente conseguir fazer uma doutrina que é atual, uma doutrina que é, uma doutrina que se atualiza sempre. E eu falei doutrina várias vezes, né? Mas aí, Thiago, eu te pergunto. Adoro te fazer perguntas. Pergunte tãozinho. E quando Perdão. a ciência prova que a gente tá errado? Do que a gente pensa. Então, quando a ciência prova que a gente está errado. Olha, esse rapaz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o no nosso cenário. Kardec, conhece? Nossa Também apareceu no primeiro vídeo. Eu voltei! Ele está aqui. Uhum. Pois bem, Kardec nos diz que sempre que há algum ponto no Espiritismo que a ciência prova que está errado, a gente deve rever esse conceito e atualizá-lo. Então se a ciência é prova isso tá errado, Kardec falou. Vai com a ciência, vê o que, que tá faltando, vê o que, que tá errado. Segura na mão da ciência e vai. Amém, irmão. <risos> mas Natália, então quer dizer que. Tá, ó, ciência falou assim, tá errado essa parada aí de reencarnação, entendeu? Tá tudo errado. Então vem comigo. Aí eu pego o um livro, né? modo de Biologia, assim, ó, minhas novas obras básicas. Não, Thiago. A gente tem que sempre seguir com a ciência, mas sempre questionando o que, que aquilo, por que, que aquilo está certo, como que aquilo está tá certo, porque a gente sabe que a ciência ser provada, teve várias, vários testes, vários estudos. Então é uma coisa que alguém falou, antes teve um estudo durante muito tempo, e daí a gente pode partir do pensamento que a gente não pode ter uma fé cega, a gente tem que ter uma fé raciocinada, que é o que a doutrina nos ensina. E a questão científica é a questão que Kardec fez lá no século XIX, quando ele viu aquelas mesas girando e levantando, e aí ele falou... Só acreditarei quando vi e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. E o que isso quer dizer? Nem lá, quando as evidências se mostravam praticamente assim, no rosto de Kardec, na cara dele, ele não simplesmente acreditou. Ele fez pesquisa, ele questionou, e aí sim, ele falou: ó, ah, agora sim eu acredito por conta disso, disso, e disso. Então, isso quer dizer que hum. o Espiritismo, naturalmente, se atualiza sempre, não é? Com certeza. Porque se ele segue com a ciência, quer dizer a gente tá muito bem, se a gente tem alguma coisa errada, a gente vai lá, pesquisa, ver o que, que tá errado, atualiza, né? E vamos embora para frente com o Espiritismo. Mas peraí, Tchau. Eu fiquei meio confusa agora. Porque eu fui lá na minha Casa Espírita, vi uma palestra onde eles estavam falando da homosse homossexualidade. E falando que a homossexualidade é uma doença que não pode, não pode ser aceita, que o Espiritismo não aceita. Blá blá blá blá blá. Mas a ciência já provou não é uma doença. Então, eu, eu, eu fiquei meio sem espaço ali, eu sendo homossexual. O que eu vou fazer? Brother, se liga. Hum. O que a gente falou aqui há alguns segundos atrás é isso. O espírito tem sempre que se atualizar com a ciência. A ciência diz o quê? Não é doença. Não é doença. A ciência diz o quê? É natural. Então, a gente tem que atualizar os nossos preceitos. Nós obras básicas não, não diz nada disso, mas esse não é o ponto. O ponto é, você jovem, você pessoa que frequenta uma casa espírita, que vai numa palestra, ou que vê alguma coisa que não condiz com, essas, com essa característica do espiritismo, que é se atualizar sempre, você tem o direito e a força, jovem. Você que conhece LOL, você que conhece Dota, você que conhece Minecraft, você tem o direito e a força de chegar dentro da casa espírita. E, poxa, vamos conversar o que está acontecendo. Kardec questionou, você também pode questionar? O jovem tem que ser um jovem cientista, Tiago. Então, o jovem, ele não pode aceitar o que ele ouve. Ah, mas Givaldo falou. Ah, mas foi uma psicografia de não sei de onde. Não, gente. Aquilo ali tem realmente um fundamento, um fundo certo, coerente com a doutrina? Se sim, tudo bem. Mas se não, não é porque a única pessoa que a gente tem que seguir mesmo é Jesus, é Deus. O resto, somos todos humanos, somos todos espíritos em evolução. Então, em consequência disso, nós erramos. Exatamente. Nós erramos, eu erro, a Nathalia erra, você erra, que está aí. O editor provavelmente vai fazer um erro na hora de editar esse vídeo. Mas não tem problema, porque estamos aqui para evoluir, não é? Muito bem. Pois é. E estamos aqui para evoluir... A gente tropeça, eu já falei, a gente erra, e a gente tem que lembrar de uma coisa. A doutrina espírita está lá, muito bela, muito, bela, muito bonita, atualizada sempre. Há um problema, entretanto. Você chega na Casa Espírita e vê que essa doutrina parece ser retrógrada, ret, retrógrada, erro do editor, tá, gente? Reta, ret, parece ser desatualizada, parece ser tradicionalista. Mas a gente tem que lembrar que a doutrina espírita, ela é levada pelo movimento espírita. E o movimento espírita é o quê? Feito por... Pessoas que são tão imperfeitas quanto eu e você. O que leva a, muitas vezes, essas discrepâncias, falei bonito? Não! Que leva a esse distanciamento entre o que a doutrina deveria ser e como ela é praticada e aplicada no nosso dia a dia. Então a gente tem que deixar bem claro nesse vídeo, né Tiago? Que a doutrina espírita, ela é uma coisa, ela tá certa. A gente tem que se basear totalmente nela. Mas o movimento espírita é uma coisa totalmente diferente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 Exatamente. Não só porque as religiões são erradas, as pessoas que representam as religiões, elas levam aquilo e interpretam aquilo da forma que elas querem. Exatamente. Então a gente não pode julgar, até mesmo o espiritismo, porque uma pessoa se equivocou ou fez errado. A gente tem que se basear na doutrina espírita. Exatamente. Muitos desses erros que vem, Kardec nos diz que, bom, podem ser relacionados com um dos pontos do espiritismo também, que é estar de acordo com a sua realidade, com a cultura que está acontecendo naquele momento, com a sociedade, estar de acordo com a sociedade né, daquele momento. Então, poxa, muitos desses pontos são pontos que vieram e faziam sentido algum tempo atrás, mas hoje em dia não fazem mais, como é o caso, às vezes, da homossexualidade. Então, galera, a gente tem que se atualizar sempre, a gente tem que lembrar que doutrina espírita é uma coisa, o movimento é outra. Você, jovem, que está desiludido com a doutrina espírita, opa, pera, Julga se não é com a doutrina ou se é com o um movimento espírita. Julga se você não pode fazer alguma coisa para que você consiga melhorar a forma que o espiritismo é aplicado na, na sua região, na sua casa espírita. É, porque o jovem ele faz parte desse movimento espírita. E se ele não está de acordo com o que está acontecendo, ele tem que puxar para aquilo que ele acha coerente, né? Exatamente, que seja coerente com a doutrina também. Certamente. A doutrina espírita, ela dá conta das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos problemas, mas ela também é uma doutrina que ela vem para poder acrescentar conhecimento, ajudar a gente no nosso dia a dia, ajudar a gente na nossa evolução. Então é uma doutrina que ela vem super para poder acrescentar. E por ter esse caráter de se atualizar sempre, a doutrina espírita é uma doutrina de vanguarda, uma doutrina que segue à frente porque ela não vai se desatualizar. À medida que nós saibamos questionar, e atualizar a doutrina à medida que o tempo segue. É. E pra gente começar a concluir o nosso vídeo, aliás, pra gente continuar a concluir... Pra gente concluir o nosso vídeo, tá? É. Pra gente concluir, é. concluir o nosso vídeo agora de fato, a gente deixa com uma frase de Kardec. Pera então. Chama o próprio. Gente, é você que não acha? sabia como foi feito no primeiro vídeo, veja bem aqui, ó. Behind the scenes. O objetivo da doutrina espírita é então, e eu vou olhar a minha cola aqui embaixo promover a aliança da ciência com a religião, desenvolver uma filosofia prática compatível com essa aliança e influenciar no desenvolvimento das artes. Então a é, doutrina eu tô espírita bom. ficou. Então a doutrina espírita vai Kardec, o oh Então a doutrina espírita, ela tem todos esses preceitos que a gente já falou, ela tem esses objetivos e você, jovem, menino, menina forte, novo, jovem, veja bem, que tá vendo alguma coisa incongruente, <risos> errada, meio diferente, Senta com o pessoal que está trabalhando na Casa Espírita, conversa, se integra no Corpo de Trabalho porque quem sabe a renovação não é você que está precisando levar. Olá meninas e meninas, hoje foi o último dia do Encontro Nacional de Era da Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira e eu pedi para alguns diretores de departamentos de Infância e Juventude darem uma palavrinha para vocês. Se liga. Pessoal, dois, três, tá? Oi, pessoal. Eu sou o Paulo Ricardo, coordenador de juventude da Federação Espírita Catarinense. Oi, pessoal. Eu sou o JT de São Paulo. Atualmente estou como coordenadora regional de juventude da Comissão Regional Sul do CFN. Olá, meus queridos, meu nome é Eliette, sou diretora do indígena da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. O que, que aí é mesmo que vocês falam? A importância do jovem no movimento espírita eu posso falar a partir de mim. Hoje eu já sou um jovem há mais tempo, já estou com 51 anos, mas participo desde a época que eu era jovem de organização de encontros de jovens, da Congesc, dos diversos encontros do nosso estado. Bom, a importância da participação do jovem no movimento, na casa espírita, é fundamental. Eu acredito muito na importância da participação dos jovens né, para o jovem, porque possibilita a ele o crescimento espiritual, a sua convivência. Vocês têm uma energia, uma força indispensável para movimentar esse movimento. Nós, em Santa Catarina, damos total apoio para que os jovens participem ativamente desse, dessa atividade toda. E para cada espírita também, porque dinamiza as atividades dentro do centro, dentro do movimento. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. Para quem vier para o Combrage, nos dias de setembro em Guarulhos. Yeah. yeah! Yeah! Machado, você falou esse negócio, lembrei do um negócio que estou tô negociando aí. Eu tô lendo um livro muito interessante que fala muito disso, que é Jovens Semeadores de Esperança. Que é, você sabe, que é um, um livro que foi publicado depois de um encontro que a gente teve aqui no Espírito Santo, da MES que foi jovens semeadores de esperança, né, semeadores de esperança. Exatamente. Né? O objetivo do livro é contar as histórias, né, de jovens que são também protagonistas dos seus respectivos espaços, e vocês vão gostar bastante. Todo mundo que leu gostou bastante, eu gostei bastante, a Nath tá lendo, tá adorando. E se alguém quiser mais informações a respeito do livro, ou como comprar ou como encontrar, tem o um link aqui embaixo. É só clicar e seguir. Talvez tem um sorteio, vai ter sorteio, produção? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado tudo bem esclarecido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo pra gente. E a gente se encontra no próximo vídeo. Yeah! Nos vemos no próximo IAVT. Yeah! yeah! Nos vemos no próximo IAVT. Yeah! <risos> yeah!